que eu preciso justificar o meu voto. Se eu não justificar durante três vezes consecutivas, eu tenho algumas sanções, coisas que eu não consigo fazer, como, por exemplo, tirar passaporte ou tentar numa instituição pública, né, um vestibular, alguma coisa assim, eu não consigo porque eu não tenho os comprovantes. E, gente, é de graça, então, assim, faz, é fácil, você não vai nem sair de casa agora, ainda não tem mais nessa desculpa. Mas, antes de tudo, oi, pessoas, eu sou Olivia Leite, e esse é o Isso Não cara Prova, se você chegou por aqui procurando, né, pra e como é que faz para justificar o seu voto, saiba que aqui no canal nós temos uns outros muitos vídeos, né, não só sobre o processo eleitoral, mas aspectos sociais aí do século XXI, tentando falar de uma maneira mais acessível, mais compreensível para todo mundo. Ah, se você não tem o aplicativo do e-título, você pode simplesmente baixar né, na lojinha que você tem aí do seu celular, Qualquer aplicativo é gratuito, baixa ele, vai te pedir uma senha pra fazer, certo? É um processo simples, esteja com seus documentos, mas também não se preocupe muito se você não tiver com esses documentos aí, é... vão ter outras perguntas pra você responder. Então vão te fazer aí uma ou duas perguntas, confirmar teus dados, aquela coisa fac... facinho de fazer, certo? E aí vão te pedir uma senha e no final eu vou lembrar de novo dessa senha pra vocês. Mas vamos lá! Você vai entrar em mais opções lá embaixo, tem a opção de mais opções, que eu espero que tenha uma tela aqui com print pra mostrar pra vocês, tá? Depois de vocês passarem por mais opções, tem lá pra você justificar a sua ausência. Lembrar que tivemos um probleminha com o aplicativo no dia da eleição, isso foi notificado pelo próprio TSE, né? É, tava dando burro porque todo mundo tava baixando, porque tinha um monte de gente usando, mas tá dando pra usar posteriormente. Bom, aí você vai pra uma tela que provavelmente tá aqui também, se não tiver aqui, tá aqui também. É, e aí tem dizendo né, qual é a sessão, na verdade qual é a eleição que você quer justificar, você vai colocar lá que é a de 2020 e o motivo para você não poder votar. Né? Aí você vai colocar o seu e-mail né, para você receber informações e passa para o próximo passo que é você anexar algum documento que comprove porque, aquela justificativa que você né, já descreveu. Então pode ser um atestado, se você estava internado, pode ser uma passagem de ônibus né, ou de avião que você tenha feito uma viagem curta e não estava no período eleitoral, ou pode ser também um comprovante de residência, né, caso você tenha mudado de município e ainda não tenha feito a transferência do seu título. Tipo. Por fim, você vai ver essa tela que vai estar tá explicando para você né, que está em aberto a sua situação e quando se confirmar, você também vai ter a informação por aqui. Agora, vale lembrar o que eu falei lá no começo do vídeo né, sobre a senha Lembra dessa senha. É muito importante você ter essa senha, porque sempre que você apagar o aplicativo, precisar acessar o aplicativo novamente, você vai precisar colocá-la aí. Lembra que você tem 60 dias a partir do dia da eleição, então já, né, do primeiro turno, já passou esse tempo, já tá correndo aí, para poder justificar sem pagamento de nenhuma multa. Ah, Lívia, a multa é muito pequena? É muito pequena. A dor de cabeça é que é desnecessária. Sim, também né? a possibilidade, se você não estiver conseguindo fazer pelo aplicativo, de você tentar pelo site... Né? Ou você ir em algum cartório eleitoral do seu município presencialmente, como já era feito Deixa o teu curtir aqui, se eu te ajudei com esse conteúdo. Beijo, boa semana e justifica o teu voto.